E aí, beleza aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo de testes de configuração de tunagem no Forza Horizon 4. E hoje eu resolvi atualizar a configuração de tunagem que eu fiz para a minha Ferrari 488 GTB para me testar no modo online. Essa Ferrari ela não é competitiva igual um Ford GT 2005 ou um Dodge Viper 2008, mas é pra gente se divertir no modo online. E se você quiser baixar essa configuração de tunagem, ela já está compartilhada. Se você não sabe a minha Gamertag, eu vou deixar na descrição do vídeo para você. Lembrando que se você apoia essa série eu preciso do seu feedback então deixe um like aí e no final desse vídeo manda um salve para mim nos comentários e escreva Forza Horizon 4 para dar aquela relevância. Vamos lá, primeira corrida no modo online, circuito, parece que está em condições de chuva, acho que não vai chover não, mas a pista vai ficar um pouco molhada, como o pneu da minha Ferrari é de rally não vou ter tantos problemas de aderência, a aceleração dela é muito boa essa McLaren aqui eu fiz a configuração de tunagem dela, está compartilhada tem um vídeo dela aí também se você quiser dar uma olhada essa, esse carro aqui como eu disse ele não é competitivo igual um Ford GT ou um Dodge Viper 2008 mas é um carro muito divertido principalmente em corridas de velocidade, ele tem um desempenho muito bom eu tentei manter o máximo equilíbrio possível dessa configuração de tunagem para esse carro, eu gosto muito desse carro eu vi, eu vi várias configurações dela compartilhadas, só que o pessoal gosta de colocar aerofólio para é, diminuir um pouco o PI, para colocar outras peças que não hum, chega a dar aquel, aquela, aquela diferença, aquele ganho assim, absurdo, então eu prefiro deixar ela do jeito que está aqui, ela não tem nem para-choque de corrida, eu percebi que ela tem, é, eu faço uma análise da força G lateral né, do carro para ver se... Tem necessidade de colocar um aerofólio traseiro, um dianteiro, um para-choque de corrida. E eu percebi que esse carro aqui não tem necessidade. É, como você está vendo, ela tem uma, uma aderência interessante. Em circuitos tem um desempenho muito bom. E o bacana é que quando você pega uns lobbies assim, onde o pessoal não está é, com tipo um Dodge Viper, um Ford GT 2000, 2005 né que é um carro bastante competitivo então dá para a gente se divertir mais eu gosto muito de trazer carros que são diferentes inclusive depois que a gente bater a meta de visualização aqui o pessoal deixar o like aí para dar aquela ajuda deixar o comentário que é mais importante ainda deixar um comentário aí eu vou trazer outro carro que é, é da SoMachine que não tem, não tem um bom desempenho, eu achei muito estranho, os carros da, da Aston Martin aqui no, no Forza é, no Forza Horizon, como eles, eles só tem turbo, a única opção que tem é colocar é, turbo neles eles não tem um, um, um torque muito forte em alta rotação, os carros mal chegam em 330 então eu vou aproveitar esses tipos de carros que são ótimos e tem um design muito bacana e estão largados pra gente fazer eles para corrida de circuito porque principalmente essa semana está caindo muita corrida de circuito então dá pra gente fazer esses carros que são competitivos nessas condições de pista corrida de velocidade como eu já treinei aqui, quem viu o último vídeo sabe que eu treinei nesse, nessa pista de velocidade eu dei umas 9, 10 voltas, mas só de você andar isso aí já dá para você pelo menos pegar os limites da pista, né? Se você andar para buscar os limites mesmo. Então, como o pessoal não é, dá para ver no modo rivais que nem todo mundo tem interesse em treinar no modo rivais, então eu vou ter uma certa facilidade. Dá, dá até para ver aí quando você tá vendo tem um tem um Ascari e tem uma essa McLaren GT, GT, né? McLaren GT que são carros muito bons de curva e você está vendo que o cara não quer arriscar eu estou praticamente empurrando ele por quê? porque ele não conhece o limite da pista ele tem medo de acelerar demais e acabar batendo o carro então como eu já conheço mais é, os limites da pista, eu sei até onde o carro pode ir como que entra nas curvas então eu tenho uma certa facilidade apesar que aqui tem essa McLaren, tem um Ascari tem até um Ford GT também, então eu já tenho essa, é, essa vantagem que é de conhecer o circuito. É por isso que você vê muitos jogadores profissionais com carros assim nada a ver, é, porque a, a, os caras treinam bastante, conhecem o limite da pista, aí eles começam a pegar carros que não sejam Ford GT, porque se um cara é, já é pro já anda pra caramba, ele pega um Ford GT pra correr no lobby público, um EB 110 aí não tem nem graça, né? Não dá para é, comparar, não dá para, não tem nem graça para ele mesmo correr com esse tipo de carro, não dá nem briga. Então, para mim, é tranquilo porque eu já treinei aqui. corrida de velocidade eu gostei muito de correr nessas condições de pista onde você tem curvas de alta velocidade, você tem retas onde você tem que ter uma certa. Agilidade com o carro. Tem um cara ali que fez uma 488 GTB também, só que a dele tá com um aerofólio traseiro. É, vamos ver como é que é o desempenho dela, né? Essa minha aqui eu não coloquei aerofólio traseiro porque eu gosto de preservar a estética da Ferrari e eu não vejo, não vi tanta diferença assim. Por exemplo, a, colocar um aerofólio traseiro e ela baixar bastante o PI para você colocar peças de velocidade essas coisas aí eu preferi não colocar uma coisa que eu percebi nesse carro aqui é que parece que a roda traseira tem esterçamento eu não conheço muito a fundo eu, apesar que eu sou fã da ferrari mas eu não prestei atenção nas configurações dela se ela tem esterçamento na roda traseira para ajudar a melhorar o desempenho nas curvas Aqui, é, mesmo a, a configuração que eu fiz nela, eu não coloquei é, é, convergência, né, nem mexi na divergência. Pra, eu fiz um vídeo falando sobre isso, né, é, Convergência, eu tenho... Eu, talvez eu não estou trocando os valores, mas convergência, eu melhoro a entrada na curva, só que não pode exagerar que o carro fica muito solto. Melhor a entrada na curva, perde estabilidade na reta. Se eu coloco divergência, eu melhoro a estabilidade e eu perco um pouco de, de entrada de curva. Então você tem que saber né, se o carro tem, menos, tem pouca estabilidade, é, divergência. Tem estabilidade e convergência. É, é, você sabe, tem, tem um vídeo aí no canal falando disso. Circuito da Broadway, vamos lá correr com a nossa Ferrari, eu gostei muito dela nesses tipos de pista aqui, onde você tem algumas curvas de alta velocidade, por ele ter aquele estessamento aqui, que eu acho que tem estressamento na roda traseira, porque esse carro aqui eu estou conseguindo acelerar muito é, em curvas de, de baixa e de alta velocidade também. Talvez pode ser o, o estressamento simulação que eu estou usando nas configurações de dificuldade, que talvez pode estar ajudando, mas eu acredito que até que não. Acho que é características do, do carro também, porque eu já peguei outros carros e, e eu percebi que esse carro aqui tem esse diferencial, eu gostei muito desse carro. É um carro assim que, como eu disse, ele não está no nível de um Ford GT ou de um Dodge Viper, mas você consegue se divertir muito com ele. É, e assim, quando você pega carros alternativos, que sejam bons também, né? Não adianta também pegar um carro que você acha muito bonito, mas o um carro não tem número, sabe? Esse carro aqui, a configuração de tunagem que eu fiz para ele, se eu não me engano, ele tá com 1.800 de torque, né? E ele tem 1.380 quilos, ele está um pouco acima do peso, né? apesar que ele tem bastante torque. Se eu não me engano, é porque eu estou meio perdido nos números. Eu acho que é 800 de torque, né? 800 de torque, 1385 por aí de quilos. Agora eu acertei. Então, é... ele tem, se eu não me engano, 8,5 de manobra. É um carro que tá um pouquinho... É, o peso dele tá, Eu acho que ele tá ali uns 100 quilos acima ou até uns 80 kg, então ele consegue ficar ali, brigar ali com a galerinha ali mediana, aqueles carros medianos. Então você consegue, por exemplo, você vai ter que extrair o máximo do carro. Quando você pega, por exemplo, um lobby que tem um Ford GT, tem um Dodge Viper, isso é bom para você porque você vai adquirindo skill, você vai adquirindo habilidades. E outra coisa, quando você começa a ganhar corrida com, esses carros, com esse tipo de carros que são alternativos, é sinal que você está começando a pegar o jeito do jogo, você está conseguindo ganhar mais habilidades, porque correr com um Ford GT, com Dodge Viper, principalmente num lobby mais fraco, fica muito fácil e você não adquire tanta habilidade assim. Corrida de velocidade, o caldo começou a engrossar. Já tem McLaren F1, tem um Ford GT ali, já tá começando a aparecer. Tem até, tem até uma AMG GTR, que tá com um cara ali da AR12. Eu acredito que essa AR12 aí, se eu não me engano, é daquele, é daquele AR12 Gamer, aquele youtuber famoso, já corri com ele algumas vezes. É, pode ser que seja, né? Eu não, é, acho que é a segunda vez que eu já corro com essa galerinha da AR12. Essa McLaren aqui na minha frente, eu acredito que não é a... Eu vi a roda dela, não é a configuração que eu fiz. Estou conseguindo acompanhar ela. Pelo que eu estou vendo aqui, se eu não tivesse batido naquele Porsche, ele talvez eu já ia conseguir ultrapassar de cara. O cara não está não conseguindo é, segurar ela direito. Eu acho que a configuração dela não está lá essas coisas. Porque a McLaren F1 é um carro muito bom. Inclusive o cara está bugado ainda. Olha só, tá vendo que ele não tá conseguindo segurar ela nas curvas. E essa maquilarinha aí, esse carro aí, é, é grudado. Quem já andou com a configuração que eu fiz, é um carro assim grudado e a minha Ferrari tá brigando. E é bom demais quando você tem uma. Você faz uma configuração de, de tunagem, né? E, e, e ela consegue acompanhar um, um carro desse nível, né? Acredito que o piloto seja bom, acho que eu já corri com esse cara aí. Ele é um cara que anda bem, mas a configuração dele dá pra ver que não tá legal. Se a McLaren ia andar desse jeito aí, é sinal que a configuração de tonagem não ficou boa. Eu fiquei meio assim com o Ford GT que tava aí, o, o mais do é, Iron, Iron Man. Eu acho que é a segunda vez já que eu corro com esse cara, mas o Ford GT dele não, não teve uma, <risos> um desempenho muito bom não. É bom pra gente Essa Ferrari aqui eu gostei muito de correr nesse de circuito Principalmente em curvas como essa aqui ó, Que ela consegue... A, a traseira é muito engraçada A traseira dela joga assim Mas nem aquela traseira que joga Que você perde o controle do carro, sabe? Ela nem, nem sai fumaça e, e assim, você vê que parece que tá ajudando Parece que tá ajudando o carro e eu até que passei do limite ali, quase que eu rumo o carro na parede e ferro o carro inteiro. Então tá tá bom, tá competitivo o nosso carro, tá bom. Corrida de velocidade, raramente ocorro nessa pista aqui. Tem um Viper 2008 ele se a configuração de tunagem tiver boa, vai dar trabalho essa pista aqui eu vou arriscar ela vou arriscar um pouco porque né tem que andar tem que botar para andar o carro para a gente testar o limite do carro né não adianta ficar andando é, com medo de errar porque se você tem medo de errar você não aprende né lembrando que é importante aí você dar aquele pause deixar aquele like o comentário também para dar aquela relevância na nossa série e outra coisa que eu quero lembrar, que eu quase esqueci, é que essa semana tá rolando o um evento sazonal, que tá dando uns carros muito bons. Esse último evento agora que começou essa semana. É interessante você. É, esse recado é mais para quem estiver vendo o vídeo recentemente, né? Porque tá dando uma McLaren, que ela tem uns números que eu achei bem interessante. Foi o único carro assim que, que me despertou interesse. E o evento sazonal dela também é muito fácil de pegar. Você só precisa fazer um evento da McLaren E eu compartilhar as configurações de tunagem também Se você não tem é, configuração dessa, da McLaren Para participar desse evento Três corridas Você tem que colocar no mínimo é, No nível de especialista Para você ganhar esse carro É um carro muito bom Eu gostei dos números dela É um carro que não é pesado E o PI dela é baixo Então dá para a gente colocar muitas peças nela é, essa corrida aqui eu tô forçando muito Eu não conheço, não, não treinei aqui Estou forçando bastante nessa pista aqui né Porque é raio normal Inclusive aqui eu já <risos> acelerou demais aqui. Outra coisa, é, fica ligado no próximo ó, Quase que eu bato aqui de novo Fica ligado no próximo evento sazonal também Que vai dar um Mustang que é muito bom E a galera gosta muito desse carro Vamos finalizar nessa corrida de velocidade, eu gosto muito de correr aqui porque tem algumas curvas fechadas, tem algumas curvas de média velocidade bem grandes também, então dá pra gente testar o nosso carro nesse tipo de pista aqui, pra gente aumentar a nossa skill também, lembrando que é importante que você deixe um like aí, tá? É mais importante ainda do que o like é o comentário, porque isso ajuda bastante também, é, você ajuda a nossa série, incentiva né porque isso gera mais visualizações é o youtube que não me ajuda em nada recomenda para outros inscritos do canal e que reclama bastante que não chega notificação nenhuma então aí você ajuda mais na relevância do Forza Horizon que ela tá tendo uma relevância muito boa aqui no canal dá pra gente trazer mais configurações de tunagem a gente vai devagar vamos trazendo é, configuração de tunagem dos carros da S1 depois a gente vai para classe A. Aí por último eu quero trazer um S2 também. Então é importante que você apoie essa série. Deixa um like aí. Deixa um comentário. Porque isso é muito, muito importante. Eu tô gostando muito de trazer Forza Horizon 4 aqui pro canal. Eu cheguei a trazer o Forza Horizon 3, mas não deu relevância nenhuma. Se você vê aí no canal, é, você vai perceber que tem. Eu acho que tem um vídeo do Forza Horizon 4 no, Forza Horizon 3 no canal aí que deu uma relevância mais ou menos. Mas assim é, eu tinha muito, eu tinha uma série de vídeos do, do Forza Horizon 3 que era gigante de testes de, de carros e configurações de tunagem de volta rápida. Só que assim, é, eu postava o um vídeo dava é, 50 sem visualização, não dava comentário nem nada. aí eu acabei largando larguei fora e o pessoal que aproveitava as configurações de tunagem, as dicas pediu bastante e eu tinha prometido trazer do Forza Horizon 4 e eu trouxe deu uma relevância mais ou menos eu tô trazendo ainda e como essa relevância aumentou um pouco eu tô vendo que o pessoal está participando dos vídeos. Então eu estou gostando de trazer, estou trazendo mais, eu sou fã do Horizon, né? então é, eu espero que essa relevância continue para a gente ir trazendo mais. Beleza, eu espero que você tenha gostado, até o próximo vídeo.